O que? arma de bandido, pô! É... Ah, isso não é pequeno. Ah, agora eu entendi! Ah. Ah, pá, tá, vou botar o negócio aqui tá, no cantinho okay. tá, né? e vou ficar aqui no cantinho. Não! Tá, Bate inimigo acima. Tá. Inimigo... Tá. inimigo perto, vem. Né? Isso aí. O que é isso? Tô gravando. Não, o meu eu que tem que entrar no jogo, né? Porque sei. Tem... É, Já, nem entrar tá no jogo eu vou conseguir entrar lá. Consegui tá não, não, não... não fez a música do é. barulhinho. Você bugou aí também, né? Buguei. Pô, pior que eu tô gravando isso. Puta <risos> que pariu. Porra. Não, não, suave. Ah, Marquinhos, já era. Tranquilo. Beleza. Beleza, é isso aí. Ah, <risos> safe. Tranquilo. Ok, Mas... Show, show, show. Vai, mano, Vai. tá. Tá bom.